Um bom acordo de copiar seria um acordo global, onde os países desenvolvidos possam verdadeiramente assumir o um compromisso para a redução das emissões, financiamento para adaptação e necessariamente começarmos a trilhar para um novo modelo de desenvolvimento e de produção no nosso país. Após Copenhague, muito trabalho no sentido de pressionar os governos nacionais, é, preparar planos nacionais para garantir a implementação do que for acordado. Mesmo que não haja acordo em Copenhague, precisamos seguir firme é, com mobilizações nos estados nacionais para garantir que possamos almejar um novo modelo de produção.